Que tal analisarmos o Verso do Anel na língua negra de Mordor? My Vannin, Tolkien Talkers, sejam bem-vindos ao novo episódio do TT Languages.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 em especial em Quenya, o Alto Élfico, falado pelos Noldor, especialmente nas Terras Imortais, e o Sindarin, o Élfico Cinzento, o principal idioma élfico na Terra-média desde a Primeira Era, e língua franca utilizada na comunicação com outros povos, os homens e os anãos. Mais nesses vídeos indicados aqui, com links na descrição. Isso não significa, no entanto, que deixaremos de lado os outros idiomas criados por Tolkien, em que, por serem menos desenvolvidos pelo professor, temos menos trechos, menos palavras e menos material sobre sua gramática. Esse é certamente o caso da língua negra, criada por Sauron no começo da Segunda Era, depois da Guerra da Ira, quando ele efetivamente dominava boa parte do leste e do sul da Terra-média. Ele ensinou essa língua também aos orques, que nunca tiveram uma língua única comum a todas as tribos, mas falavam versões deturpadas do que ouviam de outros povos. Se tornou a língua de Mordor, conforme seu poder ali crescia, culminando na guerra contra os elfos em Eregion e Eriador. Mesmo com a ida de Sauron capturado a Númenor, ela continua a ser usada na Terra Sombria. Com a queda de Sauron, na Guerra da Última Aliança, apenas os Nazgûl, de fato, continuaram falando a forma mais antiga desse idioma, que nós vemos no verso do Um Anel. A língua entre os orques de Mordor foi se degradando com o passar dos séculos, até o ressurgimento de Sauron em Barad-dûr, na Terceira Era, e é nessa forma que outras passagens curtas chegaram até nós nos livros. No total, Tolkien nos deixou dois ou três trechos e cerca de 30 palavras apenas nessa língua pela qual ele nunca nutriu qualquer apreço. Um exemplo bem forte disso foi citado pelo Sérgio nesse vídeo indicado aqui. Em uma carta para Sterling Lanier, editor americano conhecido por sua ligação com a série de livros Duna, que ele enviou para o professor conhecer, mas que não agradou como ele esperava, Tolkien mencionou a reação dele a um presente que recebeu de um fã em 1972. Tive um desapontamento similar quando chegou um cálice de um fã que se mostrou ser de aço gravado com as terríveis palavras vistas no anel. E claro que nunca bebi nele, mas o uso como cinzeiro. Analisemos então o principal trecho nesse idioma odioso, o verso do Um Anel, formado por quatro períodos curtos, inscritos em letras de fogo, no um anel criado por Sauron em sua forja na Montanha da Perdição. Para entender melhor o texto, utilizaremos a análise do próprio Tolkien, no manuscrito Palavras, Frases e Passagens nas Diversas Línguas em O Senhor dos Anéis, grande glossário com mais de 200 páginas de passagens nas línguas criadas pelo professor compilado no volume 17 do periódico linguístico Parma Eldalamberon, publicado em 2007. Nós falamos mais sobre essa riquíssima fonte do TT de número 11, ao debatermos as origens da saudação Namárië, no sétimo episódio de Os Anéis de Poder. É justamente com o verso do Anel que começa o manuscrito, e essa é a primeira página da transcrição do Parma Eldalamberon Lamberon 17. A qualidade dessa digitalização que trago para vocês aqui não é das melhores, mas vocês podem pausar aqui se quiserem ver o texto exato em inglês, que traduziremos em seguida. Ashnazg, Durbatuluk, As nasg Gimbatul, Ashnazg, Frakatuluk, Arbuzomishi, Ash é um, o número. Nazg é anel. Compare com Nazgul, esperto do anel. Durbatuluk, Durb é restringir, forçar, dominar. At é uma terminação verbal semelhante a um particípio. Durbat. Restringir com o propósito de restringir. O look terminação verbal que expressa o objeto. Partículas que indicam o sujeito vinham como prefixos. A terceira pessoa do plural eles, os, ul, em uma forma completiva ou total. Todos eles o look. Gimp é buscar encontrar. Thrak trazer a força, carregar, arrastar. Burzum escuridão. Compare com burs. O adjetivo escuro. Ixi. Em. Dentro. Colocado após o substantivo. Grimp. Atar. Amar. Nesse glossário faltou apenas a palavra ar. Que seria uma conjunção aditiva e. Entre duas orações. Temos assim de maneira literal. Ashnazg durbatuluk. O anel para dominá-los. Todos. Ashnazg gimbatul. O anel para encontrá-los. Tracatuluk, o anel para arrastá-los todos, Arbursum ischicrimpatul, e na escuridão atalos. Tendo visto o verso e sua análise, vale a pena conhecermos também uma carta escrita por Tolkien em 1964, inédita até 2007, quando os editores do Parma e de Lamberon revelaram ter encontrado uma cópia carbono da missiva junto aos papéis manuscritos do Palavras, Frases e Passagens. Nesse trecho, ele fala um pouco sobre as características da língua sombria. A língua negra não foi modelada intencionalmente seguindo qualquer estilo, mas foi pensada para ser autoconsistente, muito diferente do élfico, mas organizada e expressiva, como seria de se esperar de algo criado por Sauron antes de sua corrupção completa. Era evidentemente uma língua aglutinativa e o sistema verbal com certeza incluía sufixos pronominais para expressar o objeto, assim como os que indicassem o sujeito. Ul é um pronome objeto plural, traduzido como eles, os, e uk, um elemento que significa todos, na totalidade. A raiz burz, escuro, também se encontra na posterior lugburz, baradur. Torre sombria nessa língua em Sindari. Na arcaica inscrição do arnel Burzum Ishi é evidentemente formada com essa raiz mais um sufixo particularizante ou artigo um e uma preposição enclítica Ishi em dentro. A forma degradada da língua negra que sobreviveu na terceira era apenas na Torre Sombria é vista em apenas alguns nomes como uruk Povo dos Orques, e no fragmento de vitupérios pronunciados por um dos companheiros de Grishnar, emissários de Sauron. Eu tentei agir de maneira justa linguisticamente, e os insultos devem ter um significado, e não são apenas um mero grupo casual de sons desagradáveis, embora uma tradução detalhada só poderia, mesmo nos dias de hoje, ser publicável nas formas mais elevadas e artisticamente mais avançadas de literatura. De acordo com o meu gosto,